Vou fazer esse vídeo sequestra do, do, do, do primeiro episódio Epis, primeiro episódio barra episódio zero que é aquele da do filme múltiplo Só que eu dessa vez eu vou fazer do Toido Bom, fala galera beleza aqui é o Vector depois da pandemia e estou para mais um vídeo e hoje bom e é, do Prossus mano esse nome é muito difícil porra bom enfim bom, o resultado final e toi do Desafio do de estacionamento DNF 0 pontos bom eu expliquei naquele vídeo lá que é o a explicação lá do da regra do estacionamento bom mountains race todo terreno tempo deu DNF também porque tem a mesma coisa que aconteceu com o um fio múltiple eu falei já no, no primeiro episódio. Bom, off-road race. <coughs> off-road race. Tempo. Bom. <risos> 0.46 segundos, sete milênios de segundos. Bom. O racha de rua, Tempo. 18 ponto é, 18 segundos ponto 516 milênios de segundos resultado de mpH Ué, 1 por hora só que milhas por hora bom 71.08 mph. pH bom secret race 1 minuto ponto 1 segundo ponto 2 milênios de segundos Total de ponto e tempo. Pontos Zero. Tempo. Acho que eu fiz essa merda um pouco errada. Né? <risos> essa merda é toda errada. Em breve eu vou... Vocês falam nos comentários aí se tiver errado. Bom. Tempo. 19 minutos. <risos> ponto 99 segundos. Ponto 5 segundos. Bom. Esse episódio aqui foi bem rápido. Mas porque também tô com uma do caralho. E também, <risos> porque eu não tô mais com tanto nervoso assim. Bom, espero que vocês tenham gostado aí. Ritual sempre like. E... É... Se inscreva nessa merda de canal pra gente conseguir fazer os vídeos de Sonic, Spitz e Mulher. Porque eu já tenho um pronto, só falta postar. Só falta a meta de 110, 110 inscritos. Bom, é isso. Falou. O rato nem atrapalhou nesse vídeo. Bom, enfim, falou. Bye, bye. Vou arrumar essa merda de tempo